O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira, na rua Irapuru, bairro Ferrari, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Felipe Antunes de Oliveira, 22 anos de idade, estava sentado no ponto de ônibus, quando um indivíduo passou em um carro de cor escura e efetuou vários disparos. O que chama atenção neste crime é a quantidade de tiros contra a vítima. É, segundo informações aqui do acionamento do SAMU, médico do SAMU, constatou a altura de 23 disparos de arma de fogo. Esse rapaz aí. Qual calibre? Calibre a princípio, 3, pistola 380. Era um, era um alvo certo aí. É, e se, segundo informações aqui da própria comunidade, ele é morador aqui recente nessa região, tem tá em torno de um ano mais ou menos. E a própria. As pessoas aqui conhecem pouco ele aí, mas está envolvido com algumas coisas aí, segundo informações da própria comunidade. Segundo o investigador Rodrigo Podegursky, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Começamos aqui já a fazer os levantamentos aí investigatórios e já em algumas conversas aí informais, já falaram que realmente ele vendia drogas, tá? era vendedor de droga, ou seja, traficante, e foi executado aí em plena luz do dia. Agora a delegacia de Campo Largo, setor de homicídios, vamos encampar para ver quem é os causadores aí desse mal. E vamos tentar aí localizar e, e pedir a prisão dos mesmos. Né? Sabemos que o mundo do tráfico é isso aí. Tá? ou é cadeia ou é cemitério e é um mundo muito cruel aqui é o seguinte, pela informação que eu obtive há quatro meses que ele estava começando aí a comercializar as drogas e com certeza aí desagradou alguém que tava, dominava o ponto, aí, o tráfico e, e deu no que deu né?